É popular, é povo, é alto é astral, é, bacana, isso é divertido, é, né? sabe? É um canal que você vai ligar, você vai se divertir, cara. Pô, eu, eu piro lá vendo o Ratinho, cara. O é, Ratinho é maravilhoso. Você entendeu? Porra, foi, <risos> domingo passado eu tive o prazer de gravar com o Silvio Santos, a volta dele. É verdade. Eu fiz a noite e ele, domingo a gente foi lá no... no com o Celso Portioli, que puta outro ah, cara... Ah, domingo legal, o Celso é maravilhoso. O Celso é genial. Genial. Então você chega lá, é sorriso. Sabe quando você chega, você liga um é, programa lá, o cara tá rindo. Razão. É aquela coisa pra cima, cara. Uma vez o cara perguntou pra mim na pandemia, o um Repórter é, do É, UOL. mais alegre do Brasil que fala. O um, um, um Repórter do UOL um dia chegou pra mim e falou, pô, você não se sente mal no meio de uma pandemia? Porque eu tinha feito o um programa um dia antes, vestido de Chaves, que eu uhum. tinha perdido uma aposta. E no outro eu pintei o cabelo de Fluminense, que eu falei que o Flamengo ia ganhar, pintei com as cores do Fluminense. Você não se sente mal? Pô, os caras... Eu falei, Mal? mal São 42 cheques no mercado Isso é mal exatamente Aí, 40 aí é aqui. A tora na eu falei, toba Deixa é. eu falar um negócio pra você A gente tá ligando a televisão Hoje e tem placar de morte Uma coisa tristíssima Tem placar de morte, exatamente Hoje morreu 200 mil, Foram hoje morreu 20 telefone, mil é. É, Que e era na, naquele negócio da, do, da pandemia eu falei, velho, por que que o... Eu, eu, eu ainda tava no Fox Sports Rádio. Eu falei, por que que a pessoa que tá em casa, ela não tem o direito de, durante duas, três horas, me era uma pergunta de o um cara rir? Perfeito. A minha função é rir. Perfeito. A minha função é fazer o cara rir, não. Se divertir. Pra que só desgraça, né, velho? Porque desgraça, é. eu, por que só desgraça, cara? Por que que eu tenho que fazer desgraça? As pessoas não têm o direito de se divertir. E eu falei pro cara, olha, eu não sou âncora da Globo News, eu não sou âncora da CNN, eu sou agora do Fox Sports, que é um canal de futebol. Eu faço futebol e faço futebol pro povo, cara. Eu faço futebol para as pessoas se divertirem. É do caralho, eu acho então, do caralho, sabe? Velho. Que nem o cara fala é assim cruzalinha. pra mim. Por exemplo, eu, eu, eu, eu tento fazer programa de futebol como se fosse um jogo. Um jogo de futebol, você fica puto. Fica. Teu time perdeu, você fica puto. Teu time é eliminado, você chora. Teu time é campeão, você chora de emoção. Teu time ganhou um jogo de virada, você tá feliz o programa que eu faço se é o isso. O time empata, o cara você tem fica que... mal mesmo menos. Então, o programa que eu sempre faço tem que ser assim, boleta. Mas pô, é assim, Pô, o Ben já falou um negócio, o cara fica puto, quer me matar. É. É, é isso. Eu, eu acredito Aí você também. leva um cara bacana da é. entrevista, faz uma emoção, os negos choram. Aí, é do caralho, porque aí vocês fazem umas porra de umas apostas, o outro perde, ele se fode muito, cara. Então, cara. É ele as... tem que meter uma puta fantasia, é divertido tem demais. Tem que ter emoção, cara. né? Tem que ter emoção. Me... Todo tem que ter é, Então, é. e os caras hoje fazem um futebol frio. Técnico, mas olha só, não é que fazem, Benja, fazem. é que tem. Não, tem... não tô falando dentro de campo agora, tô falando de fora. Sim, mas eu acho que é tem frio. programa para quem quer uma coisa mais técnica, mais gourmetizada. Tem vocês, ah. por exemplo, eu adoro o Denilson cê... com a Renata Fan, faz uma coisa zoada. Vai ver... O cê Neto vai ver a me... faz uma coisa também Você vai ver a de média, média e longo prazo, o da... que, que vai acontecer. Não, não de mas de zo... a... <risos> a zoação, cara, ela de é de muito de legal. A vibe, não. né? É muito legal. Você se, se a eu... lateral direita. Não, eu vou te falar... Por mais que é um São ah, Paulino, outro corintiano, o, porra... O Cicinho, cara, é mó barato, porque o Cici virou... Eu... você chegou no Cicinho, eu queria entender, como é que o jogador é, escolheu? É, é, o Shake. Ah, o... Quando eu fui para SBT, eu perguntei, quem monta a mesa? Ah, não tava montado não. ainda, não. É. Aí o cavalo falou, ó, eu gostaria de montar a mesa. Um ano, não dá. Um ano, em agosto agora, faz 21 anos que eu trabalho com ele, eu levei ele pra Fox... Uhum quando é, é pediu demissão da Fox, sem me falar nada, porque ele falou assim pra mim, ô, você vai me levar pro SBT? Eu sem falei, palavra, eu, vou. Não, eu falei, óbvio, né? Mas seguinte ele me liga, eu vou estar tá louco, eu ainda <risos> tenho mais Nem uns... Eu acertei ela. Não, eu aceitei, mas ainda tem mais é, quatro meses aqui. Eu, eu não vou sair agora. Oh. Meu... Não, não, não importa. Pediu demissão. Então eu levo o Mano pra qualquer lugar. O Mano é como se fosse... O Mano é praticamente a minha família. Já virou família. Uhum. Adoro ele. Moleque de ouro. E eu tenho uma coisa com ele muito louca, que vocês dois também têm. No olhar, é, é. você já sabe você já o que pega, é pra fazer. É. O entendimento. Pega, entendeu? Então é. entendimento. quando eu preciso um pouco de lenha na fogueira... Você dá só aquela Aí Eu dou uma olhadinha é. pra ele, ele já sabe. Quando ele tá, às vezes, jamais assim, e eu preciso que ele dê uma... Sossegar. Ele já se ah, ele liga, já se liga. caralho. Então é do caralho isso, você fala com alguém no, no olhar, né? E a gente tem essa, essa sinergia. E aí eu queria trazer dois ex-jogadores, mas que não estavam, que fossem fatos novos. Que não fossem caras que estivessem um na TV. Uhum. E queria que fossem dois jogadores, o quê? Com moral, porque eu acho que em jogador, quando um ex-jogador critica e o cara não tem moral, o cara caga na cabeça dele. Exatamente. E aí eu pensei, eu falei, o Cicinho eu tinha entrevistado duas vezes, o Cicinho, eu falei, meu, o Cicinho é bom figura, demais, figuraço. por quê? Porque o Cicinho fez cagada na vida pra caralho, aí ele virou evangélico, só que ele, ele leva na esportiva, então todo jogador leva, que vai lá que leva. jogou com ele, dia que o Ronaldo tava com a gente lá, ah, é Cicinho, lembra? Aí ele fica vermelho, mas lembra? Mas é um cara que jogou campeão mundial no São Paulo, campeão libertador no São Paulo, jogou na Roma e jogou nos Galácticos. nos Galácticos. Com o Beckham, com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, com o Raul, com o Figo, Pouco com aqueles é. caras. Então, tem moral. Eu pariu. Tem moral. E ele é muito engraçado. E na última entrevista, olha a coisa maluca, eu tava com ele, falei, pô, Cí, você não vai trabalhar na TV, não? Aí, coisinha, você acha? Eu falei, pô. <risos> e aí, é bom de resenha, né? O cara é bom de resenha. <risos> é, e é um cara que pegou... O espírito da coisa. Uhum. Não tem tempo pegou, ruim pro si, sim. Ele se fantasia, ele É brinca. cara que nem nós, precisa fazer é, a zoeira, é. faz. É Não verdade. reclama. É verdade. Tudo tá legal. Humano também. Tudo tá legal. Vamos, é pra fazer isso, beleza. E o shake, cara, o shake. Carioca, né? Desculpa, mas. <coughs> a forma de enxergar, né? É muito engraçado, né? Justamente, precisa ter o sotaque também. É. Faz parte do povo. Faz parte, aí. faz é. parte. E aí eu falei, pô, o o Jogador desse é... tipo o Roger, né? O Roger é muito engraçado. Então, mas também. o Sheik, cara. O Roger o shake tá. é flor um, o, não, o shake, Eu adoro o Roger também. O Sheik é uns dois anos atrás, se eu não me engano, um pouco mais, não me lembro. Ele me ligou um dia e falou, pô, Beijo, tudo bem, você é um cara que eu gosto muito, cara. Pô, eu tenho o maior respeito por você. Deixa eu te perguntar um negócio: você acha que eu seria um bom comentarista? é bom. Porque, pô, parei Aí eu falei, pô, Sheik, cara Você dá audiência pra caralho, entendeu, velho você entende, Porque né? ele é irreverente sim. Ele é bocudo Entendeu? O Sheik, pô, não pipocava Dentro de campo, não vai pipocar na televisão Não pipocava mesmo E aí quando eu fui montar a mesa, eu falei, preciso tem um cara assim eu falei, pô, eu falei, vou ligar pro Sheik E foi do caralho, porque eu perguntei assim pro Sheik Sheik, pô, vamos fazer um programa assim, assado Ele falou, é você que apresenta, é? Né? Tô dentro do caralho. Ele fechou sem... Saber de nada Sim, sim, também Bom, Mano também Não é um ano demissão de até, porra. E aí, cara, você... Um programa desse, cara, você sabe também. Precisa ter sinergia, precisa Cisa. ter empatia, precisa Cisa. ter química. É. Senão não vira, cara. É diversão, né? Você, você é um programa de quatro, caras, Você tem três que são legais pra caralho. Um, e um, um Jusão é, é... Não vai virar, não vai. cara. Porque você vai excluir vai ele na brincadeira, na zoeira, aqui não. Aí ele vai te criar um mal-estar é. ao vivo. Porque você, você vai... vai querer ah, brincar e vai cortar o, ba o, putinho, barato, é. corta o barato, é... o barato... É verdade. Cara, você vê que assim... eu é conheço, verdade. Eu conheço alguma galera do futebol... <coughs> e eu particularmente assim... Quero fazer aqui uma manifestação pública... Que eu sou amigo dele... Tô com uma puta saudade dele... Desde a pandemia eu não vejo... Que é o Murici. Cara, o Murici. É um... Eu vamos trazer ele aqui... Eu vou, eu vou ligar não, pra vamos, ele. Vamos, caralho, tá. lógico. Tá não, vai tomar no seu cu... Né, esse cara é... Meu, o Murici. <coughs> É uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Ele é meio, ele é o per, ele tem o perfil, assim. Ele tem uma coisa do mau humor. Do mau humor, ma... é. Mas, bicho, é de uma genialidade. Eu, eu sou suspeito. E é o de uma doçura. Que, cara, você convive com esse cara aí, meu. Ó, bicho, mas ele é ele engraçado é um figuraça, é? de uma Cara... Eu amo, o Murice é um acerto. É que ele voltou uhum. pro São Paulo agora, a paixão, né? É a ele vira e fala assim: meu irmão, sentar nessa poça, o cara gritar teu nome, cara, vai tomar no seu cuca. Eu sou suspeito pra falar do Muricio, né? Ele é espetacular, ele... né? Não. Que cara, né, meu? Não dá pra, não dá pra descrever. Que e, o que ele, e o que ele é ponta firme? Então. Porque quando você precisa, até hora então, que a gente precisa, né? Cê... Até hora a gente é, que, é. Né? Quantas vezes você não tá no perreio lá e sim. você tem que ligar pra alguém e falar, porra, velho. Pô, meu, obrigado. É, é você tá no perreio e você família. fala assim, puta, e agora? Que fudeu? fudeu o cara é. me deu um chapéu aqui, me deu um furo aqui. Preciso do. Ele é o cara que você liga. Nunca te fala, não. Ele é fudido. Você faz as perguntas pra ele, filha da puta, ele responde. Ele quer não saber? tá nem aí. quer Sabe é é, é? Eu falo que o Abel Braga é o Murici Carioca. Eu não conheço o Abel Braga. Porra. Deve ser um cara muito legal. Muito. Muito. É. Muito legal. Mas Futebol a... tem muito cara legal. Mas o, o Murici, só pra você entender mais ou menos o Murici, o cara que nega. Ser técnico da seleção brasileira. Numa Copa do Mundo Lembra? do Foi Brasil... Foi lá no jockey, né? Exatamente. Lá no, no Rio, né? Ele era treinador do Fluminense... E ele tinha um contrato com o Fluminense... Uhum. A CBF chegou assim... Você tem que vir para a Seleção Brasileira... E vai fazer a Copa no Brasil... Ele falou, Mas eu tem tenho, eu tenho um acordo com os caras... Eu assinei com o Fluminense... O um pacto lá com, com o moleque lá... O presidente... Eu não posso descumprir Larga o que eu acordei mão, com ué. o cara... Posso pedir autorização ao cara... Aí eu venho e faço... Olha o, o nível do cara... Aí o presidente do Fluminense, era Peter, né? Uma coisa assim, não era? Peter Simpson. Sim, sim. É. Esse cara falou, não, não a gente... Não a deu gente autorização. Quer. Não, a gente quer você no é um Fluminense, pô. Não vou te ceder pra seleção. Aí chega chegou pra seleção e falou assim, cara... Eu tenho não uma vez não com autorizou. O cara. Meu, o sonho do cara era dirigir a seleção brasileira, mas ele cumpriu a palavra... Meu, isso, isso... é muito fora da curva. Isso é raro, caralho. Porra, na vida. Raro? Porra. É um cara que, que, que é assim, em princípio, né, mano? Raro isso foi legal, o Abelão, O Abelão era técnico da ponte, ainda mais no começo... Eu não me lembro qual time, não me se era Fluminense, ou algum time grande que foi chamar ele. Eu falo com língua, eu... Eu... Eu... Eu ele fio... falou: não vou, tô aqui na ponta tem contrato. Ele não foi. É. Eu não conheço o Abel Braga, assim, obviamente conheço Nossa, o... O futebol ah, carioca, é, é uma mule... lenda. É o né? Murici Carioca. Pô, legal saber disso, eu não sabia. É o Murici Carioca. E o Joel Santana? É demais. <risos> o Joel é demais. Joel é muito engraçado, né, velho? Papai Joel é o papai demais. Papai é Joel. <coughs> Eu no Rio, quando eu morava lá, encontrava a gente se encontrava direto. Isso que é legal do Rio, né, cara? A galera sai mais, né? É, é é, né? É menor, né? É Eu morava é... na Barra, parecia uma cidade... Era em Tu com praia. É entendeu? isso, é isso. <risos> Miami, é mini Miami, né? É, você vai ter tem seis restaurantes que você vai, então... Acabou, não tem você muito. Você encontra não, todo né? mundo, o acesso é mais fácil às pessoas, as entrevistas pra rolar pra mim eram... Eu ia comer um açaí, trombava o Luiz Fabiano. Ia fumar um charuto lá e contava o Romário. É. Então, cara, e o Rio, cara? Como é que foi essa sua experiência? Quanto tempo você ficou no Rio? Três um e meio. Três anos e meio que você foi fazer a Fox Rádio, não é isso? É. Me conta essa experiência porque eu te encontrei lá no Rio ah. e você tava super adaptado. Eu falei, caraca, como eu, é que... Eu não teria voltado. É mesmo, é? Eu, minha mulher também não. É mesmo. Por ah. que você não ficou no Rio? Acontece o seguinte, veio a pandemia... Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, foi... ninguém sabia direito, né? O que, que é isso? O que, que vai acontecer? E minha família tava aqui, vieram, eu tinha vindo para São Paulo fazendo não sei o quê. De repente eu fiquei trancado num apartamento. Fechado. Pegando comida na... Na portaria. Na, na, na, na, na, na porta. De delivery. Pô, cara, eu comecei a dar uma pirada lá, velho. Pô, mas, a dar uma eu, mas aqui também a gente deu uma pirada. É. Mas aqui você tá. Aqui. Tá, fiquei igual, cara. Não, mas aqui, <risos> aqui é onde eu nasci, cara. Aqui é Não, minha família. Entendo, aqui, aqui, pô, deu uma cagada, eu ligo pro meu médico. Eu... No Rio, o Rio é um tesão. Eu.